Pronto, o jogo está em português, então podem ficar satisfeitos com a capacidade de uh, não precisarem usar o cérebro para traduzir ou... Enfim, tanto faz, não importa. Eu sei utilizar o Lightspeed Dash agora, como vocês puderam perceber. Aquilo foi o Lightspeed Dash mais esquisito que eu já utilizei na minha vida, mas tudo bem, a gente tem que se encontrar com... A Amy novamente, porque esse é o passatempo favorito do Sonic nesse jogo, pelo que parece. Espera isso aqui é uma continuidade do que estava acontecendo? Tipo, eu estou reconhecendo aquele coco de novo. Oh, ok. Ok. Exatamente. Oh, isso, isso é hilário. Simplesmente, ah, oh, não, vou explicar porque eu, eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Simplesmente, resposta, não, não você é um inimigo. <risos> <risos> ah, isso. Isso é séria comédia. eu sou um robô. Absolutamente, eu vou permanecer dessa maneira e não serei redimida perto do fim do jogo. Genuinamente surpreso se uh, o jogo terminar de uma maneira diferente do clichê que eu imagino. Oh, não. É seriamente, simplesmente isso. Encontre a Amy para sempre. Ok, tem por aqui algo que me interessa. É meio fácil se perder aqui. Quer saber? Deixa eu ver aquele coração ali. Como é que eu alcanço isso? Eu não tenho a menor ideia. E para falar a verdade... Yeah! Provavelmente algo bem aleatório Que eu tenho que acessar aqui Que vai levar a gente ali pra cima Isso... Como é que é? meio que um problema De... Esse tipo de coisa não ser intuitiva Oi, oh, yeah, eu me lembro disso aqui Tipo, não tem nada aqui E se eu subir aqui em cima Eu vou pra cá, etc Tem toda uma sequência ali que... Não necessariamente me ajuda qual Aquilo é o propósito disso? Aquilo é um ponto de interrogação. Sem dúvida alguma, momento de pontos de interrogação e não muito além disso. Ah, mas é, como é que eu chego ali? Tinha um coração que eu tinha visto, mas a gente já foi ah, numa direção que eu não tenho nem certeza. Ou oh, era simplesmente aqui eu tava olhando para o lugar errado. Quer saber? Isso é meio que o ideal de se ver. Cadê aquele chefe gigante que eu tava tentando caçar há um tempo? Ah, o Sonic ainda é muito devagar pra isso. O que certamente é um incentivo pra eu sair encontrando <risos> mais cocos pra poder liberar coisas ali. Ok, tudo bem. Eu compreendo. E é realmente ah, simples ali. Sinto que, tipo. Pera aí, o quê? Ah? Oh! Eu tinha esquecido completamente que isso era uma mecânica. Tipo, eu tinha ouvido falar nisso, mas. Uh, pois é. Ou! Oh, simplesmente. Por que não traduziram um o nome? Simplesmente não estava disponível? Okay, okay, qual é? Qual? Só tenho que. Ir. Chegar ali em cima. Acredito que não deve ser muito difícil chegar ali. Meu, eu realmente tenho que esperar. Oh! Não, eu não realmente tenho que esperar. Ok, o que, que eu preciso fazer aqui? Ah, a gente tem uma sessão de Quick Step aqui que tá me lembrando de Starlight Carnival. No sentido que, tipo... Uh, você pode apertar o botão a qualquer momento. Ok, você simplesmente apertar diversos botões e... Oh, droga. Eu podia ter desejado melhor do que isso. Ok, deixa de simplesmente... Ah, bloquear e... Fantástico. Oh, a propósito, eu provavelmente deveria demonstrar isso. Ok, por um instante eu pensei que <risos> não tinha dado certo, mas não foi o caso. O problema é que eu provavelmente não vou conseguir... ...alcançar ele sem uh... Ah... Eu sou lento demais pra isso dar certo. Ou será que, eventualmente, eu vou conseguir? Eu não sei. A propósito, eu reparei uma coisa. Tipo, se você consegue... Ou oh, não... Se você consegue ou não... Se você consegue mais velocidade... Se você conseguiu o nível máximo de anéis, isso é um incentivo para você não aumentar o nível de anéis que você tem, na é verdade? Não é verdade. Eu não tenho a menor ideia se é verdade ou não, mas... Ei, hey, agora eu tenho uma noção e eu tenho que correr até ali. Ok, isso parece relativamente simples. Isso parece... Realmente, relativamente simples. Eu acho que eu coletei alguns cocos ali a propósito, sem nem uh, ter prestado muita atenção nisso, mas tudo bem. Tá aí mais um pedaço do mapa liberatório Se eu tivesse ataque maior também, isso teria dado uma ajudada. E yeah. é, potencialmente. Enfim, o que a gente tem aqui no mapa de potencialmente, né? De potencialmente interessante no momento perto de mim. A resposta é... Bom, tem um ponto de interrogação aqui. Isso parece potencialmente interessante aqui neste momento. Ah, é um dos pontos de interrogação que eu não consigo exatamente acessar agora. Então, eu não, não sou fã disso, sem dúvida alguma. Peraí. Cylope absolutamente não tinha funcionado ali e eu não sei porquê. A propósito, eu dizer o boost ali na hora errada. Ok, tipo, eu sei que o jogo traduziu é, como turbo. Quantidade necessária... Ah, eu preciso cortar mais, certo. Uh, eu sei que o jogo traduziu ali como turbo e é yeah, ok, plenamente aceitável, mas eu provavelmente nunca vou me acostumar na minha vida inteira. A propósito, eu tô percebendo... Ali, requisito de engrenagens 2. E é, ok. A gente pode fazer uma fase estilo... O que é isso? Oh! É tipo, vagamente, a plataforma uh, de Home Attack do Sonic Adventure 2. Só que, meio que não. Uh, certamente fascinante e... Meu, é esquisito como, tipo, você vai liberando aos poucos o mapa, mas não é de uma maneira necessariamente linear. Tipo, o jogo está é... Oh, uau! Oh, uau, oh, de fato, tem uma engrenagem aqui. E eu só não pode simplesmente mirar meio que diretamente para cima com o Home Attack. Isso é realmente... ...esquisito... ...e parece... ...criminoso... Um, ...ok, tudo bem, são basicamente... ...os giradores... ...oh, ok, tá aí algo que eu posso ativar... ...ótimo, fantástico... ...e eu consigo coletar aleatoriamente coração aqui... ...e também um coco... ...me pergunto quantos exatamente eu preciso coletar... ...até a gente... ...conseguir mais um aumento de velocidade... ...porque... ...é, yeah, não... Aumentos de velocidade. Definitivamente são o que eu quero aqui. Bom, mas tem mais uma cutscene aleatória com a Amy aqui. Uh, mais discussão sobre isso? Ok. Ou oh, não, a textura tá tão borrada nessa cena! Uau! Tipo, dá pra pelo menos aumentar o nível de detalhe aqui, né? <risos> Bom, ainda bem que a Amy não tem epilepsia. Caso contrário, isso provavelmente terminaria muito mal para ela. Bom, acho que fechar os olhos iria ajudar. Será que o não está na mesma situação? Eu não sei se o cérebro dele consegue... lidar com tanto estímulo visual. Bom, eu estou dizendo isso, mas tipo... O Knuckles daqui não é. Não é o Knuckles idiota. Como ficou. Uh, deixado óbvio. Pelo. Pela animação curta que aconteceu. Pera aí, se eu fazer um side loop... Ok, eu pensei que eu pudesse simplesmente te explodir, mas definitivamente não foi o caso. Não, isso foi um pouquinho de uma oportunidade perdida. Eu acredito, mas. Tudo bem, tanto faz. Acho que seria melhor simplesmente ignorar tudo ali. Pera aí, deixa eu tentar uma coisa. Não tentei fazer um sai loop em volta disso. Ahá! Eu não sei porquê. Oh, e você tem que fazer um gol ali. Eu não sei porque eu não tinha tentado fazer isso em outras ocasiões, mas é aí. Agora eu tentei e eu sei o que isso faz e isso é o que importa no fim das contas. Ok, então vamos para aquela fase ali embaixo, porque, tipo... O yeah, requisito de acesso só duas engrenagens. É plenamente assentável. Então, bora lá. Ok, eu também posso voltar ali para liberar algumas coisas logo, logo. Mas eu estou interessado nisso aqui, porque, tipo... Yeah, aquela mola estava brilhando. não sei que brilho foi esse naquela mola, mas... Eu também estou chegando perto do máximo aqui de anéis, o que é sempre legal. Oh, eu acho que, tipo, toda vez que tem uma dessas fases por aqui, sempre tem cocos em volta e você vai coletando eles aos, pou... aos poucos dessa maneira, é o que parece. A propósito, a segundo comentário do primeiro episódio, peraí, isso aqui é um portal... Oh, por um momento pensei que fosse um portal roxo do Big, mas não é o caso. Ahn... Uh... Agora. Pera aí, quando estiver perto de Ring. Nem pra traduzir como anéis! Que coisa bizarra e arbitrária! Uh, tudo bem. Tanto faz, não importa, temos uma fase 2D aqui. Será legal se. Pera aí um momento. Deixa eu. É, isso aqui é. Isso aqui são gráficos reutilizados de Sonic Generations. Olha. Quer saber? Eu tô simplesmente feliz com o fato deles terem utilizado essa Green Hill, ao invés de ter utilizado a Green Hill de Sonic Forces. Pelo menos uh, um pouquinho de sério para acontecer aqui. Não, isso aqui é. Level design reutilizado. Só que não pode utilizar. Espera um momento, eu de... meio que tá demorando um tempinho para eu processar isso, mas o. Sonic não pode utilizar o Home Attack nessas molas. Uma decisão fascinante. Mais uma decisão que eu aprovo, porque tipo, isso uh, faz você precisar jogar um pouquinho mais. O videogame. peraí, eu vi algo... Oh, bom, sim, eu vi algo, eu vi vermelho ali, só que... Não era um anel vermelho. Eu percebi uma coisa também, tipo... O Sonic conserva a velocidade das plataformas, tipo... Sabe em Oxys Island como você mantém a velocidade das plataformas? Pois é, a mesma coisa acontece aqui e eu aprovo, sem dúvida alguma. Porque o Sonic quebrou completamente e estava indo na direção oposta? Eu não sei e quer saber, eu prefiro não questionar. Ou oh, isso deu tão certo, então deu tão errado. Mas no fim das contas, não faz muita diferença. Eu só que tinha ido tão longe arbitrariamente ali. Eu não sei. Mas sabe o que deu que é esquisito ali que eu reparei? Tipo, quando você ataca um inimigo, uh, tipo aparece quanto dano você fez uh, para enfrentar. Oh, isso foi péssimo. Oh, peraí, dá para, dá para corrigir esse erro. Pra falar a verdade, bem fácil de corrigir esse erro. Uh, Ahn... Yeah, e aparece a quantidade de dano que você cal, uh, causa, que é uma coisa meio que incrível. Meu, tô novamente completando diversas missões de cada vez. Isso é realmente fantástico. Sabe o que seria muito mais fantástico? Ou oh, você não pode utilizar o D-Pad em 2D. Decisão fascinante, porque eu sei por um fato que isso é algo que você pode fazer... Ahn... Uh, no Sonic Generations. Oh, Qual é? Sério? Eu não pude utilizar o Boost ali? É esquisito. Não poder utilizar o Boost arbitrariamente. Mas tudo bem. Eu não vou questionar isso muito. Porque eu já, já questionei. Mas... Yeah, você tem que se lembrar que tipo... Você tem que manualmente reativar... Yeah, isso aqui é... Level Design. Parcialmente reutilizado. De Generations. Mas tipo... Eles deram uma maquiada razoável aqui para você não instantaneamente perceber que é isso que tá acontecendo mas, e algumas das decisões feitas aqui, meio que quebram o fluxo uh, do jogo, só que ao mesmo tempo que elas quebram o fluxo elas forçam você a tipo, usar o cérebro, portanto meio que melhora ao mesmo tempo, é, é um paradoxo esquisito. Não precisa ser particularmente muito bem pensado. Ah, eu podia ter feito isso melhor. Perdi muitos segundos aqui no fim. e olha só. Isso foi um B. ou oh, 5 segundos. E yeah, é, tudo bem. Eu acho que eu consigo fazer isso de boa aqui. Olha, uma coisa eu vou dizer. Até agora, esse foi o estágio... Ahn... Uh, de cyberspaço que até agora foi o de maior significado. É, e eu não sei como você sobe pelo caminho de cima ali, porque tipo, eu não pude utilizar o boost ali quando eu queria isso me atrapalhou. Mas é, simplesmente ir pelo caminho de cima aqui faz eu poupar diversos segundos importantes. Que são importantes e... Oh, não! Já ah, as plataformas funcionam da mesma maneira que elas funcionam de Generations. E é uma maneira que atrapalha, sem dúvida alguma. Oh, uh, meu, você perde um tempão quando você é atingido nesse jogo. Até você conseguir voltar a se mexer. Uh, meu, simplesmente inverti ali a direção que eu tava apertando, só pra, tipo... Ahn... Uh, porque era meio que a coisa adequada a se fazer, porque eu tava indo ao contrário. Isso simplesmente fez o Sonic cair feito um saco de batatas. O que... Ah, é 1,20, né? Meu, isso aqui foi meio que mais lento que a última tentativa. Um... Ah, não, mora. Eis aí, mais uma demonstração... De como... Você não pode simplesmente utilizar o boost para atravessar inimigos. O que... Quer saber? Isso é provavelmente a melhor mudança que eles fizeram para esse estilo de jogo aqui. Eu aprovo. Ó, oh, qual é? Sério? Eu discordo completamente... Ou, oh, ali eu pude... Ou, oh, você tem que fazer um pulo duplo. Aí isso restaura uh, a sua capacidade... Uh, de fazer um pulso no ar Eu acho que é isso um, Mas é, vou ter que Provavelmente refinar Meu gameplay por mais uma tentativa Eu acho que eu podia ter simplesmente feito Um grande pulão Ali por cima, mas eu não quis Mas... É, não, eu tô gostando Dessa... Oh, não Eu não tinha visto os espinhos Eu estou gostando dessa Iteração específica Uh, do gameplay tipo Boost. Eu tô genuinamente chocado que eles encontraram uma maneira de, tipo, fazer algo melhor do que eles fizeram no Forces. Eu tava confiante que a SEGA só ia piorar cada vez mais esse tipo de gameplay, mas não, isso, isso não foi o caso. A propósito. Oh, isso ainda não foi o suficiente. Oh! Finalmente, Rank S! Espera aí! É 1 e 15... Eu acho que eu, tipo, reiniciei quando eu não precisava, não é verdade? <risos> Ups! Bom, paciência, tanto faz. Vamos sair do treinamento. Eu meio que... Simplesmente fui indo, querendo uh, deixar o meu tempo no sub-10. Uh, quando isso não era necessário, bom, paciência, tanto faz, o importante é que uh, jogar melhor é melhor do que jogar pior, ok? Bom, não importa, o que importa certamente aqui é eu voltar para lá e pegar mais upgrades, porque isso é genuinamente bom, peraí, aqui eu já, certo, já peguei a coisa, porque upgrades... São bons e etc. E eu quero dar um jeito naquele chefe ali antes que ele se torne um sério problema. Isso aqui eu ainda não ativei, né? Senão porque... Yeah! Corações para todos. Acho que isso já deve ser bem suficiente para fazer alguma coisa, mas... Yeah, ok. Mais sementes, deixa simplesmente pular isso e... Yeah, simplesmente aumenta automaticamente. Pera aí. Trocar velocidade... Oh, o fato de você poder trocar isso é genuinamente fantástico. Ok, tudo bem. Uh, o outro cara tá ali. Meu, pelo menos, tipo... Não sei porque eu tô dizendo pelo menos como se eu estivesse uh, falando como um contraponto, algo negativo, mas enfim, uma coisa que eu gosto... Uh, nesse jogo é o fato de tipo pelo fato de ser Sonic você pode ir de um lado para o outro do mapa num instante isso certamente diminui muito o nível de enrolação. Oi, oh, é yeah! uma coisa que eu acho que tentei falar mas não terminei, tipo no chefe titã gigante, eu acho que você podia utilizar o Sai Loop uh, nos pés do chefe para conseguir uh, pontos extras. Realmente seria fantástico. Oh, ok, eu posso somente trocar, mas não necessariamente fazer adição. Eu acho que o suficiente não tem o que. O que é isso? Ok. Uh... Oh! Certo. E eu repito mais uma vez, o que era aquilo? Eu não tenho a menor ideia, mas eu obtive uma chave aqui. Oh, você pode desenhar! Oh, interessante. Eu não sei o que eu efetivamente ganho com isso, mas é interessante de uma maneira ou de outra. E com isso eu posso coletar mais alguns cocos ali, o que é bom. Ah, então se eu ativar esses dois aqui, isso aqui, isso desenho... Isso é genuinamente super legal. E assim a gente chega ali e precisa de quatro chaves. Ah, tá falando zero de quatro? Peraí, por que o jogo está falando zero de quatro ali? Tá, é algo que me deixa em dúvida. Deixa eu simplesmente fazer algo completamente insano ali por um instante E... ok Posso apertar esse botão E esse botão faz uma mola aparecer que agora é um atalho Huh! Ok, isso foi um quebra-cabeça uh, genuinamente interessante ali Eu aprovo Ok, acho que... será que isso é mais coco suficiente para seguir em frente? Eu não sei, mas... oh Primeira vez podendo ativar um dos hologramas da Sage. cyberspace Boa pergunta! Não sei. Eu acho que você teria. isso foi basicamente foi algo levado de um diálogo nível Colors para algo razoavelmente razoável. Ok. Ainda não sei se isso está fazendo referência a, a Forças ou outra me... coisa, mas, enfim, tanto faz. É, importa, o jogo vai deixar isso claro, eventualmente. Um eu isso. Ah, honestamente, eu acho que eu basicamente... Oh, quase pulei a cena. Bom, ela tinha acabado de qualquer maneira, então não importava. Ah, eu quase... <risos> quase o quê? enfim <risos> um, o jogo vai deixar bem claro o que está acontecendo aqui eventualmente e é yeah, basicamente um dos personagens aqui está entendendo o que está acontecendo mas yeah, eu, já, eu, eu já sei utilizar isso eu provavelmente deveria uh, ter desligado aquilo mas olha vai demorar um tempo para isso aqui é Radical Highway na verdade isso certamente tem cara de Radical Oh, eu acabo de perceber que o motivo De eu não ter podido utilizar o Lightspeed Dash Por esquecer qual era o botão É porque eu apertei errado Era simplesmente Pelo mero fato uh, De eu ter sido Um idiota E não utilizar aqueles pontos de interrogação De tutorial Tipo, exatamente na situação Onde isso seria Ideal e perfeito Aqui está me lembrando mais de Speed Highway Espera Speed Highway Seed Escape do que qualquer outra coisa Não me pergunte porque eu decidi saltar ali no buraco Isso simplesmente, sei lá, parecia a coisa correta se fazer ali Mas tudo bem, não questionem ah, Apertar aquele botão ali na hora correta Como é que eu sou? Oh, espera aí, eu consigo Ah, Não ganhei muita coisa com isso, mas sei Eu consigo e é isso que importa Continua sendo absurdo o fato de você ir tão alto com cada home attack. A propósito, simplesmente casualmente tanques aqui. E é, isso é o que. Sei lá. Bom, eu ia dizer que é o que a Gun deveria utilizar contra o Shadow uh, no... nas histórias dark de Shadow the Hedgehog, mas. A Gun provavelmente utiliza tanques naquele. Ou será que, tipo, naquele jogo inteiro não tem um único tanque? Eu honestamente não sei agora que eu tô pensando aqui. Honestamente, tem muitas coisas também em jogos que você pensa que é uma certeza e não é porque a memó sua memória te engana. E yeah, é, eu só precisava de 50 anéis. Honestamente, eu acho que eu consigo ir rápido e pegar 50 anéis com tranquilidade tipo vocês uh, viram do novo momento uh, man é, novo momento Mandela do momento que é pessoas se lembrando do Devil Joe comendo o próprio rabo isso sou incrivelmente ruim uh, mas enfim no Monster Hunter tipo todo mundo simplesmente tratava isso como uma realidade, porque, tipo, é o Devil Joe, ele é grande, ele é imenso, ele é burro e perpetuamente faminto e... e raivoso, então. E, yeah, não, isso parece exatamente o tipo de monstro que faria autocanibalismo, mas... aí ninguém conseguiu encontrar Evidência, mesmo depois de data mining, então, é yeah, isso é uma ocasião inteira incrivelmente bizarra, tá ah, tudo bem. Isso foi um S-Rank extraordinariamente fácil. 1 minuto e 25? Sério? Isso. Isso não. Não parece a coisa mais necessária no mundo. Me pergunto se, tipo, tem alguns achievements que são atrelados a esses tutoriais de minigames. Bom, basta olhar a lista de achievements pra eu ter certeza, mas é, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Bom, tem algo interessante pra coletar por aqui. Bom, posso falar com a Amy e avançar a história, mas eu quero saber o que existe ali. Aí depois vou falar com a Amy e avançar a história, porque tipo... Eu acho que não tem mais Esmeraldas do Caos que a gente pode conseguir casualmente pegar... Uh, por aí, então... Yeah. Peraí. Isso é algo que só pode ser ativado de noite? É o que parece. Tem como eu, tipo... Fazer ficar de noite de repente? Então tá é uma boa pergunta. Ok, peraí, deixa eu só lutar casualmente com esse cara aqui. Extremamente fácil de se derrotar, felizmente eu digo. Uh, sendo que aquilo acabou não sendo... Por quê? E yeah, às vezes eu não consigo utilizar esse ataque à distância e eu não sei exatamente porquê. Eu acho que eu simplesmente, tipo, uh, ataco demais, isso não faz muita coisa. Enfim, deixa eu falar com o velho aqui, ok? Pela soneca, ok? Não, não, ele ainda não pode fazer nada. Eu acho que... Hum, será que eu só consigo, tipo, a próxima oportunidade da próxima vez que eu for encontrar... Algum outro deles? Eu não sei. Bom, tem. Oh, isso aqui provavelmente é aquele uh, negócio que eu acabei de ignor... Tem dois daqueles uh, bichos voadores que eu acabei de perceber. Uh, só que. Pera aí um instante. Isso aqui está brilhando. Isso significa corações. Yeah, eu acho que o jogo tá simplesmente tipo, colocando um monte desses brilhos que dão corações de graça. Certamente é o que parece pra mim, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, é, eu, só, eu só tenho que girar casualmente aqui. E agora eu só tenho que, tipo, dar uma mirada... Ok, é, eu... Essa cena podia ser gerada pelo jogo ao invés de ser pré-renderizada. Do jeito que ficou é um pouquinho estabanada. Uou, o quê? Esmeralda Amarela? Oh, yeah, sim, é claro, Esmeralda Amarela. Eu já coletei ela. Tava pensando que aquilo fosse algo novo, mas enfim. Turbo infinito. Yeah, yeah, yeah. Vamos ver se eu consigo acabar com este chefe aqui. Eu só tenho que, tipo, dizer... Ah, é só isso que eu preciso fazer. Ah, peraí. Será que eu posso atacar ele de frente aqui? Não. Mas foi uma bela tentativa, sem dúvida alguma. Ok. Ah, quantas engrenagens eu vou conseguir com cada um desses? Honestamente, se eu estivesse especificamente tentando pegar engrenagens, eu iria uh, me esforçar um pouquinho mais e... Ok, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ser inteligente. I ia iria me esforçar um pouquinho mais na pescaria e seria fantástico. Ok. Yeah, Continua atacando. E agora... Oh, eu te... Não, caia! Bom, eu caí. Um, como exatamente eu posso voltar ali pra cima de uma maneira aceitável? Wow! Ok. é yes, isso? Uh, tudo, tudo aqui completamente normal de acordo com o plano. O que vocês estão falando? Meu, olha pra onde ele tá. Oh, ele voltou pra ali. E yes, assim ele fica... Dando voltas, sempre pro mesmo lugar, vai ser relativamente tranquilo alcançar ele. E ah, não, ele tá simplesmente atacando ali, mesmo considerando que eu não estava... E, ah, peraí! Yes! Ok! Levei pancada, mas deu certo mesmo assim. E a gente só ganhou uma engrenagem? Ok. Somente uma engrenagem, mas enfim. O que importa é o que deu certo. O que eu tava procurando aqui, afinal? Uh, aí, Tem um ponto de exclamação nesse cara aqui. aí, eu nunca falei com ele, né? Hã, huh, Não, não, não. Aquele. Aquele é um terceiro NPC que eu tinha completamente ignorado. A propósito, o belo detalhe que eles colocam um ponto de exclamação quando você. Uh, ganha alguma recompensa falar com eles. Ao invés de alguma troca... Espera aí, tem um coração ali. Deixa eu primeiro tentar pegar este coração. Yeah! Final, não existe motivo pra não fazer isso. Ok? Sim, definitivamente aumente a velocidade. Ok, nível 4 de velocidade. Meu, o nível máximo é 99. Isso é realmente absurdo. Ok, então. Isso era o máximo que eu podia conseguir ali, mas... Isso é realmente absurdo. O fato de ter 99 níveis. Tipo. Quantos. Quantas coisas a gente vai ter que coletar afinal? Eu não tenho a menor ideia. E quer saber. Eu vou ter uma ideia. Conforme a passagem do tempo continuar o Ok. Só que tem grama de. Oh, eu ouvi o falar nisso! Eu ouvi. Ok. Isso. Isso é um momento particularmente hilário. É, tipo. Basicamente, eles tinham falado alguma coisa que. Oh, quando o Sonic corre e etc. Ele não corta a grama, nem quando ele tá fazendo o cy Cyberloop. Ahn. Uh, isso não é realmente absurdo. Pois é. Eles basicamente deram a desculpa de... Ah, não. O Sonic ama a natureza. É por isso que ele não corta grama. Então tem um minigame de cortar grama. <risos> mas tudo bem. Tanto faz. Isso... Essa grama é meio que nível Pokémon de qualidade. Mas tudo bem. Ok. A gente tem que destruir as ervas daninhas. Essas são as ervas daninhas... Acredito que sim, peraí, deixa eu... Ok, conseguir pegar as abelhas ali é realmente difícil. Uh, tem como, tipo, fazer um círculo grande o suficiente para pegar mais de um? E a resposta é sim, a gente consegue uh, pontos essas com isso. Ok, geralmente difícil fazer um cyberloop em volta das abelhas, mas eu meio que antecipa... Ok, não, continua difícil. Quer saber? Eu provavelmente deveria ser mais inteligente e continuar fazendo é, grandes, grandes loops. Eu acho que isso vai ser invariavelmente fácil. Ok, quer saber? Ah, droga. Oh yeah! Cada, cada vez que você leva uma pancada, você perde uma chance ali, o que é potencialmente problemático. Agora deixa eu só fazer um círculo. Essa aqui. Eu sabia que eu ia bater nas abelhas. Era basicamente invariável. ou oh, não. Ah, lentidão. e Deu certo. Ok. Aquilo foi lento, mas o jogo disse... O jogo está constantemente repetindo rápido ali. E... Ok. Por alguns instantes eu pensei que o jogo tinha travado. Porque aquilo realmente parecia. A propósito... É, casualmente Esmeralda do Caos. O ok. Não, tipo... De, de onde... De onde ela veio, simplesmente apareceu do nada. Os estágios especiais desse jogo são os estágios especiais mais esquisitos da franquia. O que isso tem a ver com essa Coco tentando achar o um namorado? <risos> ok, eu não sei como o Sonic chegou nessa conclusão, mas tudo bem. Oh, aquela pedra na direita é tão feia. Isso é o tipo de coisa que você repara nessas cenas. Olha a textura no chão. Uh. Ok, curioso. Tipo, parece as texturas borradas, e esquisitas. Ah, acho que tipo não teria muito problema em sei lá investir um pouquinho mais em texturas. Talvez não só um pacote de texturas de alta resolução depois... Que alguns jogos fazem, de vez em quando. É sempre legal. Oh, ok. Eggman continua preso ali. Então é basicamente por isso que ela está empesteando o Sonic. Porque ele consegue sair casualmente e o Eggman não. Tipo, o Eggman, será que ele não tentou... Oh, obtém Esmeralda do Caos. Ok, tudo bem. Onde? Oh, primeiramente, tem um ponto de exclamação aqui. Isso é relevante para os meus interesses no momento. E yeah, eu não tenho certeza de onde eu poderia encontrar a próxima Esmeralda do Caos. Ok. Aham. Uhum. E com isso, a gente consegue mais um aumentar. ali. Não? Obrigado. Estou perfeitamente satisfeito com isso Oh, ali em cima No grande... Yeah, não, a pirâmide invertida ali Que me lembra de Super Mario Odyssey Eu certamente tinha esquecido De investigar isso tudo aqui Quer saber? Provavelmente deveria investigar esse lugar todo aqui Porque tem um chefe torre aqui Será que através dele eu consigo... Oh, droga! Eu não sei como eu poderia ter desejado daquilo, mas tudo bem. Tome. Ok. Quer saber? Eu provavelmente deveria ficar um pouquinho mais longe dele. Ou sei lá, só atacar quando ele não está atacando. Isso, sei lá, parece algo inteligente, desfazer, mas tudo bem. Assim que você começa a dar voltas seguidas. Ok, não exatamente porque ele se mexe de vez em quando, mas. Ah, quer saber? Tudo bem, mesmo assim. Ok. Provavelmente, deveria ter começado a prestar um pouco mais de atenção ali. Mas é, não. Essa torre aqui, certamente, é mais difícil do que a primeira torre uh, que eu enfrentei. O que é significativo, sem dúvida alguma. Significa que os chefes não vão ser sempre... A mesma coisa e não terão sempre o mesmo uh, nível de poder. O que Algo bom, sem dúvida alguma. Ok. E com isso a gente libera a mola que permite que a gente consiga a esmeralda do caos. Ok. Tudo bem. Fantástico. Me pergunto se, tipo, depois da gente... Hein? Ok, esquisito. A gente não ter ido diretamente na sequência de anéis ali, mas tudo bem. Ahn... Uh... Eu estava curioso sobre alguma coisa, mas eu já esqueci sobre o que eu estava curioso. Quer saber? Deixa eu ir pelo... Para aquele caminho de balões. Porque isso parece... Uh, um caminho mais diferente do caminho que eu estava... Não, isso aqui são, tipo, simplesmente múltiplas escolhas para você acabar no mesmo lugar. Tipo, sem necessariamente ter recompensa. Quer saber? Eu aprovo o fato... Uh, de assistir. Ei, hey, mais um coração do Tuba Blaba adquirido. Sempre fantástico. E dá pra subir mais, além disso aqui. Mas... E eu lembro quando eu tava uh, me perguntando, oh, qual é o propósito, afinal, uh, de coletar muitos anéis nesse jogo? E é, é o fato de você conseguir turbo infinito. Isso faz... Eu, novamente, agora eu não sei porque, eu tô começando a apertar o botão de cima do controle, ao invés do botão adequado para fazer home attack. Isso é realmente algo que é contra o ideal. Ah, a propósito, definitivamente... Uau! Eu vou falar a verdade, é que esses copos ali estão bem camuflados. E essas... ou, momento trimelix, aquelas caixas ali me lembram de baús de Borderlands é yeah, um pouquinho parecido. Ah, especificamente o Borderlands 2, que tem um design parecido com esse, ou era no Borderlands 1 também? Eu não lembro, faz aproximadamente umas 10 décadas. Oh yeah, simplesmente, é, yeah, você consegue a Esmeralda, eu vou pular a cena da Esmeralda também. E agora, imediatamente, mais outra cena com a Sage. Eu já disse, é só construir uma máquina bem rápida. A não ser arrastado pelo Sonic. Ou sei lá, tipo... Eu acho que se a simplesmente procurasse esse monte de corações que estão por aí, ela teria um pouquinho mais de sucesso e etc. É, um, Yeah, ok, só falta uma esmeralda ali. Enfim, o que eu tava curioso é se, tipo. Logo depois de conseguir. A última esmeralda, se a gente vai ser imediatamente lançado pro chefe ou se isso. É algo que a gente vai ter que procurar no mapa. Uh! Peraí, mas. Mas. Porque o jogo não deixou simplesmente ir pra lá pegar o coração, eu não tinha a menor ideia. A propósito, eu pensei que eu já tivesse uh, feito isso aqui antes e pegou aquele coração, mas não foi o caso. A propósito, eu tenho que parar de apertar o botão antes uh, da mira aparecer ali, porque como vocês podem perceber, isso não dá super certo. Ok, qual é a desse negócio aqui, afinal, dessa caixa? Estou super curioso sobre o que há com essa caixa, mas é... tem um coração do Tuba blaba ali dentro. Ok, fantástico. Hum, eu tava meio pensando se eu deveria pescar aqui ou não, só que... Ah, talvez não. Deixa a gente falar com a Amy mais uma outra vez e avançar aqui. Uh, Amy, você tem pernas. Ah, não, exatamente. A gente simplesmente foi tipo desviando para todo canto sem muita certeza. Agora posso só seguir Aquele bichinho fez você conseguir esmeraldas, então eu não sei exatamente do que você está falando. <risos> Aí ele tá, tipo uh, se dando relativamente bem através dos hologramas, então é. Dá para perder tempo de boa? Eu acho que tipo uh, a maior parte da substância desse jogo é sair perdendo tempo agora que eu tô pensando. Quer saber? normalmente yeah, provavelmente deveria, tipo... Uh, lutar um pouquinho mais contra inimigos. Eu já tô, tipo, chegando quase no... nos 30 que eu tava querendo ali, justamente. O que é fantástico. Ok, só deixa eu fazer... um light speed dash casualmente aqui. Yeah! Ok. eu então foi somente anéis, mas... foi vagamente satisfatório de se fazer. Pera aí! Noite! significa que, OK, qual qual lugar? Aqui. Exatamente ali. Espero que tipo o jogo não não faça a noite arbitrariamente se tornar dia ali, porque eu não ficaria muito feliz. OK. Oh, OK. É óbvio ali que eu tava me distraindo com algo que eu não deveria. Eu tenho que tipo parar com isso e de repente é de dia agora. <risos> Ah, precisamente o que eu não queria que acontecesse, mas tudo bem, tanto faz. E yeah, não, pensei que, tipo, eu fosse ter que me preocupar em ficar indo atrás de corações, etc, e não achar, etc. Não, simplesmente é fácil ficar tropeçando nessas ocasiões aqui e dar tudo certo. Mas, enfim, ok, consegui aleatoriamente o coração ali, mas... O quebra-cabeça aqui ainda precisa ser ativado. Um, ok, isso me leva numa direção completamente oposta à direção que eu queria ir. Tipo, esse é o... Normalmente o problema dessas partes automáticas. Às vezes que quer ir para um lugar, acaba indo para outro lugar. Eu não sei porque eu estava me repetindo ali, eu não disse... Nada particularmente nova ali, mas tudo bem. Oh! Oh! Ok, tudo bem. Outro momento de falar com a Amy. Tipo, a silhueta dela, eu simplesmente olhei de longe e pensei que fosse a Seij. É, yeah, porque é. É porque era mais ou menos assim que funcionava Breath of the Wild. Ah, é, simplesmente por aí eu tem um monte de, de corrimãos e etc. Uh, é realmente caótico. <risos> uh, ok, eu ativei a M ali, foi realmente fantástico. Isso não ativou esse M24 aqui. Então, como você ativa aquilo necessariamente, tipo... Só um quebra-cabeça que aleatoriamente está um pouquinho mais longe do que deveria... Por quê? Oh! Ok, o Sonic não estava mirando ali porque ele estava mirando numa direção completamente diferente. Oh! Isso provavelmente vai fazer a gente chegar ali. A resposta é um tremendo não. E yeah, é, não. Eu... eu acho que eu vou simplesmente... Ficar na curiosidade por aqui, a não ser que eu tenha que, tipo, girar... Ah! Que eu tenho que girar em volta disso aqui. Pra falar a verdade, nem dá considerando as coisas aqui. E se eu girar em volta dessa árvore? Nada de especial particularmente acontece. E yeah, eu... Eu não tenho ideia. Eu não tenho a mais remota ideia. Vamos deixar aquilo para lá nesse exato momento. Deixa eu falar com a Amy aqui que eu ganho mais. Gostei do efeito sonoro dos cocos simplesmente pulando, saltitando por ali. Um, e agora o quê? Filtro marrom. Nós estamos em 2005. É, a Amy está mais inteira aqui. Oh, uh, ok. It's uh Aham. -huh. Então, tipo. Chaos é de uma espécie inteira? Considerando que, gritantemente, isso aqui é a mesma coisa que o Chaos. Ok. É o que parece. Então, tipo. Ou será que é. Algum tipo de relação convergente. No sentido de tipo... É óbvio que os cocos são parecidos com o Shao. E tem... O Chaos que estava em Angel Island, etc, etc. E esses cocos são tipo... Tipo, os Shao são de água, os cocos são de pedra. E esses continuam... Não, mas eles continuam sendo aquáticos. Mesmo assim. Então, ok, okay simplesmente... Uh, se apressaram e morreram. Então eles foram pra... Ou Zap. Eles ou sei lá o que. <risos> Amy, uh, hey, eu acho que tipo... Uh, não é exatamente a coisa mais Você ideal. Um fazer... Indo. Eles terem reuniões emocionais, aí etc. Meio que tipo... Uh, juntar matéria e antimatéria. Quer dizer, isso não realmente causou dano colateral aqui, o que é bom, mas mesmo assim eu não tenho certeza que a gente tá uh, causando muita ajuda aqui. eu não tô conseguindo ativar a Amy. Uh, momento bugado. É ah, sim, definitivamente momento bugado. Porque eu não tô conseguindo ativar a Amy? Será que é por causa desses é. Será que é por causa disso que eu não tô conseguindo fazer nada? A resposta é: eu não tenho a menor ideia. Mas, tipo, acabando com ele. Ah, talvez isso sirva para algo. Ok! Agora o botão apareceu, então yeah, provavelmente era isso. Ele tá realmente triste. Hey. Com a intangibilidade dela. A intangibilidade completamente arbitrária, considerando que ela pode pisar no chão, e etc. Isso é algo que, tipo... É casualmente ignorado por muitas coisas que, tipo, tem uh, pessoas se comunicando por hologramas. E etc e que over. podem uh, interag you. interagir com coisas arbitrariamente o chão sempre é sólido basicamente mesmo que sei lá o holograma o fantasma etc tenha dificuldade de interagir com coisas exatamente eu não tenho um exemplo exato aqui no momento para falar mas tudo bem uh, enfim é yeah, completamente oh, isso libera esse segmento aqui. Ok, tudo bem. Uh, e yeah, é meio que completamente ignorando What's o up, segmento emocional ali, mas... Olha... Uh, se você me assistiu por 10 minutos, você ia saber que isso ia acontecer. <risos> ah, é um defeito meu e do meu canal, mas paciência <risos> é o que você vai ter se você me assistir. <risos> Um, mas... É, ok, tem... a de isso? Sim, que tem um Ok... Isso tá me lembrando... Tipo, do... Templo de Fogo de Zelda. Ok, gira as lápides, o desenho no chão pode dar uma dica. E também Resident Evil. Sem dúvida alguma isso aqui me lembra das últimas fases... ...de Resident Evil Revelations, mas, enfim, ok. Simplesmente, dias rápidos. Isso aqui tá errado. Também tô apertando o botão completamente errado. Oh! Oh! Ok, tudo bem. Isso é bem mais simples do que eu imaginava. eu percebi uma coisa, tipo, que dá para você acidentalmente desincronizar os lasers. E é isso o que eu fiz aqui. Eu acredito que o que ocorreu aqui foi que eu dessincronizei os lasers de tal maneira que basicamente é pelo pelo fato da taxa de 4 ser a taxa de 4 Eu vou reiniciar o jogo Eu vou reiniciar o jogo, eu vou salvar e eu vou voltar Ok, acredito que as coisas devem estar bem mais razoáveis aqui Se eu não fizer uma cagada terrível Yeah, ok, isso controla os dois. Oh, pra falar a verdade! O jogo mostra exa Monstra? O jogo mostra exatamente quais uh, coisas você controla com cada um. Eu basicamente tenho que sincronizar esses dois aqui de tal. Oh, vocês viram ali? Aconteceu uma desincronização. Ok, eu tenho que alinhar esses dois aqui. E. Oh, peraí. Isso não está alinhado Deixa eu... Desincronizou duas vezes ali Caso vocês estejam confusos sobre o que aconteceu Pera aí ah, Permanece sincronizado. Pera aí Manda pra cá, então... Yeah, ok Isso aqui estão sincronizados Fantástico Agora, se eu girar isso aqui Isso... Ok. O que acontece se eu tipo. Peraí? Se eu desincronizar de propósito. É um pouquinho mais difícil do que realmente parece. Mas, tipo, vocês estão percebendo que eu tô fazendo aquele ali da esquerda girar sem realmente sair dessa posição aqui. Realmente esquisito Mas acaba funcionando Aos poucos Pera aí, se eu simplesmente ficar Em círculos aqui por um tempo Inevitavelmente Vai dar certo, correto? Tipo, eu só tem que fazer tipo E só andar um pouquinho mais Yeah Ok Aí vai acabar sincronizando Eu acho que eu tô tipo usando um bug para resolver isso aqui acidentalmente, Ah, tá dando certo. OK, isso faz aquilo mexer, isso faz os dois mexerem. OK. E yeah, se eu conseguir através desses dois aqui de baixo e da esquerda, isso vai ser basicamente perfeito é. Que tipo... Tá quase sincronizando... É que isso vai, tipo... Demorar uma eternidade pra acontecer, o que é um problema Deixa eu tipo... Ok, eu posso girar esses dois aqui De tal maneira que se eu... Ok Yeah, eu tenho que já eles tipo. Pra. Esse é. Old oh, desincronizou. Isso é ruim. Que tipo, se eu. Ah, quer saber? Tanto faz. é tenho que tipo. Dar uma girada completa até esse ir pra cima e. Ah, não. Não. Ok. Tenho que virar eles. Um pouquinho mais pra longe, pra cá. Isso é o ideal? A resposta é sim. Ok, isso provavelmente é muito mais fácil do que eu realmente fiz parecer. Mas tudo bem, isso libera a cachoeira. E yeah, eu tava justamente imaginando que provavelmente deveria ter alguma coisa atrás da cachoeira. Ok, não, não tem nada particularmente atrás da cachoeira. a simplesmente faz algo em cima da cachoeira aparecer, mas... Enfim, se alguém fizer um top 10 de momentos idiotas do canal, isso aqui merece estar nele. Eu acho? Eu... eu, eu, eu não entendi aquele cara cabeça e aí, nem pra tentar ajudar. É uma... <risos> Pera aí, como assim o é um grande confronto? Ainda, ainda falta uma esmeralda. Um a última... Exatamente. Esmeralda? Chaos. Por que não se apresenta como esmeralda do caos feito é, qualquer ser humano um normal faria? Eu, eu. Não sei. Tanto faz. Ahn. Oh, uh. Ok, então. Aparentemente a gente tem que chegar ali. Provavelmente a Esmeralda está convenientemente ali, não é? Provavelmente.